Olá, estamos aqui mais uma vez trazendo um assunto novo para vocês. Hoje eu quero me basear mais em cima de como eu faço os cálculos periciais. Eu utilizo várias metodologias de cálculo, de matemática, de estatística, até mesmo de contabilidade, e da forma que eu desenvolvo as planilhas e apresento os cálculos, é, eu não preciso fazer algo de forma complexa, aonde um leigo na área de ciências exatas não tem o um entendimento. Só para se ter uma ideia, eu faço um levantamento hoje de um extrato de conta corrente, apuro as efetivas taxas diárias que foram cobradas e na hora de demonstrar, seja para um juiz, para um, para um empresário ou para quem for. Não preciso de computadores, notebooks, não preciso de nada que utilize de forma técnica. Uma calculadorinha simples com um lápis e um papel, eu transformo o conceito da lei em números e demonstro isso matematicamente de forma, claro, sempre exata. Porque eu me baseio em metodologias de ciência exata. Então quando eu vou fazer essa demonstração, não tem nada complexo. Um leigo em cálculos vai entender baseado no conceito da lei.